Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Por quê? Porque emagrecer faz que você perdeu os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e correta. Sim! E é isso que você precisa. Perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e correta. E é este procedimento de emagrecer que você precisa. Um desafio de emagrecer é perder a barriga, perder a massa muscular e trazer mais agilidade para você sentir menos cansado. Porque uma vez que você emagrece, você sente menos cansaço no corpo, para subir uma escada e traz mais agilidade para você entrar dentro de um ônibus, táxi, Uber ou ou seja lá o que for, porque isso que emagrecer é uma benção.